Paciente é puxado por alguma coisa no hospital. Parece que vieram buscar a sua alma. Fantasma da Madre Superior se manifesta em orfanato abandonado. Fantasma atenta contra a vida de um caça-fantasma durante a exploração. Espírito do assolteiro se manifesta e revela coisas terríveis. Investigador do Paranormal fica frente a frente com um espírito obsessor altamente perigoso. Muito mais! Mas antes, já vai desando o seu like para ajudar o nosso vídeo ter o um maior destaque do YouTube. E se curte assuntos do Paranormal, inscreva-se e ative o sino das notificações. 6, Hospital de Santiago, no Chile. Parecia um dia normal. Foi quando, de repente, o alarme do quarto de um paciente começou a soar intensamente. Quando foram verificar as imagens da câmera de vigilância, viram algo perturbador. Parece que aquele paciente foi puxado por alguma coisa. É como se algo tivesse vindo buscá-lo. O que será que de fato aconteceu aqui? Será que ele apenas acordou assustado de um coma? Será que ele estava tendo um pesadelo? Ou realmente foi puxado por algo que queria levar a sua alma? Opinem nos comentários. Cinco, os caças-fantasmas Thiago e Thaís foram até a casa onde habita o espírito do açougueiro. Licença novamente. Licença. A gente voltou para tentar uma comunicação. O ex-morador que abatia seres humanos moia a carne e vendia no assobe da cidade onde trabalhou por 27 anos. Ele também batia na própria mulher e por isso foi executado por seus cunhados dentro desta casa. E lá foram eles pelos cômodos da casa tentar fazer contato através da caixa de espíritos. Lembra de mim? Oh. Falou o quê? Uhum. Você... Uhum. Mas você não é justo no que faz Por que eu não sou justo no que faço? Parece que o espírito do açougueiro não confia no casal Seu cunhado, seus cunhados te, te assassinou, né? Otário eles Após supostamente adquirir confiança Ela começou a confessar suas atrocidades Você batia na sua mulher, né? Sempre? Você... Por que, que você fazia isso? Porque era minha mulher. <risos> o que que era aquilo lá? Macumba? Macumba? É. Parece que ele foi alvo de uma obra de macumbaria. Ele fez aquilo lá? A morte, a morte vai vir pra você. Isso mesmo. Está repreendido em nome de Jesus Cristo. Eu sou protegida por Deus. Oh, fui se falar, Thaís. Jesus. Sim, ele ameaçou de morte a Thaís. Na mesma hora, um morcego avançou sobre ela. que esse morcego? Thaís! Quem é, amor? Você tá vendo? Foi! Sim, parece que temos companhia. Seria é isso o espírito materializado do assolteiro assassino. Foi! Você viu? Não! Amor, aonde você viu? Fala com a gente! Fala dentro da casa! Hã? Ai! Ai. O ai. Ai. que foi? Com certeza, ele terá a alma da Tênis. Com este imprevisto, eles terão que retornar em um outro dia. Ai, cara, e agora? Ai, ai, ai. ai. ai. Arthur P. Morozov, um famoso caça-fantasmas russo, foi fazer uma investigação paranormal em um apartamento. Ele achou que, em um apartamento que nem abandonado estava, o trabalho seria mais tranquilo. Mas ele estava redondamente enganado. Então ele instalou um circuito de monitoramento para vigiar cada cômodo da casa 24 horas por dia. Ele apagou as luzes para deixar os espíritos mais à vontade. se passando, mas nada acontecia até que por volta das uma da madrugada a brincadeira começou. Sim, há uma entidade logo atrás dele. Com a presença na casa, a temperatura não para de subir. E finalmente chegou a hora em que o Mal recebe total liberdade para trabalhar. A cadeira do banheiro ligou sozinha. Agora a luz ligou sozinha. Se algo passou atrás daquela porta... Pra onde ele foi? A gotas da pia. Realmente é algo que não tem explicação. Não restou outra opção a não ser consultar o tabuleiro Ouija. Ele pergunta ao espírito o que está mantendo você aqui. É a partir daí que ele começa a atuar com mais intensidade. Ele viu que continuar seria perigoso, e decidiu parar por hoje. Três um outro caça fantasma russo foi até uma caça assombrada na floresta tentar descobrir que tipo de entidade assombra o local. E que Enfim, hoje, o EGF. Neste momento, ele pergunta à caixa de espíritos se há alguém naquela casa. O espírito responde dizendo que ele deve ir embora imediatamente. O uma voz feminina que diz que tiraram sua vida nesta residência para piorar a situação, ela revelou que o espírito do assassino está nesta casa e pode machucá-lo. Foi quando uma faca voou em sua direção e gravou na parede. Por pouco não acertou seu ouvido. Em um cômodo da casa algo bizarro aconteceu. Se o mal está ganhando força nesta casa. O equipamento está captando algo muito perto. O espírito do assassino possui uma aparência aterradora. Ele desapareceu, mas não por muito tempo. Ao perguntar quem era ele, algo sinistro aconteceu. Ktote? Um jovem caça-fantasmas foi explorar um orfanato assombrado. Bom, a porta principal está trancada, mas nos fundos havia uma entrada aberta. Ele está sozinho. Então, se algo muito ruim acontecer, ele estará que perdido. Que isso? Eu foi ele por cada cômodo do orfanato. O local está completamente úmido e sujo. A Superior aparece! Neste momento ele começa a invocar a Madre Superior. Que isso, mano? Olha galera! velho! vem ela, ela, mano! Ei ela, velho! Ela passou ali, velho! Nossa, mano! Bom, parece que o chamado foi atendido. Algo apareceu lá no fundo. Algo me diz que ele deve deixar o local imediatamente. A ah, galera, eu já tô aqui já, mano. Jamais irá deixar este orfanato. Show de bebê, velho. Ah, não dá nada, não. Ai, ai, ai, ai, Foi por pouco. Silva de lição. Jamais explore o orfanato sozinho. Eu tô com Uma um mulher estava dormindo quando algo sinistro aconteceu em seu quarto. A morta do armário simplesmente abriu. É impressão minhal a um alienígena dormindo com ela.